Aqui é o David e eu criei meu game é ah, então bora lá ver o game É esse game aqui Então bora ver O começo Quando entra, começa assim E depois vai Pronto, depois não foi criado por mim Aí depois clica em começar E depois vai Versus um Aí clica, depois já vai aparecer assim Aí você clica em uns carinha por aí Eu cliquei nesse E depois no Vegeta Depois outro Espera aqui Pronto, já decionei os dois Aí só jogar Pronto